Eu ia pedir aí a ajuda de vocês, galera, para estar ajudando a gente aí, pedir para vocês estarem me seguindo aqui no Instagram é, Link tá na descrição, galera, é Wellington Underline YouTube, beleza? E aqui, galera, é, para vocês estarem me seguindo aqui no, no meu canal aqui, ó, Bjorn Boluto Galera, eu tô aqui, ó, 66 pessoas curtiram isso é, se não me engano, tá quase chegando a 100 seguidores. Então, galera, mano, seria top aí a gente bater os 100 seguidores só nesse vídeo. Não custa nada, galera. É só você vir aqui na barrinha de pesquisa, escrever pior Boruto ou simplesmente clicar aqui na descrição desse vídeo e tá me seguindo, galera. Vai ajudar demais. É, eu tô com os projetos de começar a fazer live aqui só no Facebook, as lives de Cod mobile. As lives de Lorde Mobile, Lorde Mobile seria só aqui no Face. Então, eu conto com a ajuda de vocês e a galera que já tá aqui, eu agradeço de coração, só na humildade. E é isso aí, galera, não custa nada. Em geral, tem Facebook, galera, não custa nada daquele a seguir aí. E é isso, galera. Opa, galera, tô aqui na conta do bem-vindo. Eu vim, eu vim aqui no reino da nós, beleza? A gente vai testar aqui galera, é, o castelo dele contra o cara que tem um set de inf, eu não sei como que é o set de inf do cara, é, se é bom, se é top, se é muito top, não sei mesmo, vou conferir aqui os talentos galera, é, os talentos tá ok, talentos está ok, o bem vindo pra, pediu para eu fazer esse teste, eu vou tá trazendo, trazendo aqui para vocês em primeira mão, você é, tá vendo que o bagulho tá enchendo muito rápido os cara tá porque eu não vou sair vou confiar que o bem-vindo vai segurar bem o o Mister mas eu, eu... Oh, mano olhando a guilda galera vai vir 2 milhões de t é um teste aqui com sete talentos é... o talento tá ok é... o sete tá ok é só ativar, eu tô sem líder, vou pedir um líder 60 aqui galera, para ver se alguém... Vou pedir um líder 60 velho, será que ele, ele vai ver a minha mensagem? não sei se os caras estão tá sabendo que isso aqui é um teste né mas sei lá o um líder 60 iria ajudar bastante mano eu esqueci de pegar mano não peguei o um líder 60 galera não pedi ninguém w, um não você é burro cara que loucura como você é burro Foda deu relatório para ele só lá no whatsapp né galera a gente tá aqui no reino da noz eu não sei como que tá o reino, mas conhecendo a nós não é um reino fraco é, olha aí ó as forte né tem a nós a, a, a iguas aqui, acho que é assim txf, kkb, hit, pjx e é isso aí Acho que eu não vou ganhar o Líder em 60 Não vai ser dessa vez Legal Bem louco Empolgante Não vai ser dessa vez Eu, galera, lembrando que eu não vou testar a coisa do bebinho contra esse cara aqui. Possivelmente ele deve querer abrir, mas eu não vou. Oxê, tá doido? Ele me pediu pra testar contra o ministro. Galera, e os caras realmente não sabem que é um preço, o bagulho é real. Galera, eu vou soltar aqui porque do jeito que os cara vai levar o bagulho. É, é, os cara vai levar o bagulho na.. Os caras vão levar o bagulho a sério. O nós pode pote querer vir. Então.. Então eu vou. É... Falanjona de arco. Bora ver. Olha, mano. O set dele é bom, parceiro. O set dele é bom, meu parceiro. Mas é isso aí, galera. Teste feito. Boost de... 50% ativado. Vamos ativar aquele anti aí bolado. Beleza. Galera. Eles não fizeram nem spam, meu parceiro. Confiaram muito no Mister aí Valeu Mister você é fora meu parceiro Deixa eu ver aqui ó Olha aí galera, é bom ter enfermaria né rapaziada É bom ter enfermaria ó Mano, que coisa linda velho Veio k de T5 da tá massa da tá massa 1.6 de arco T2 aí é, é Ferido galera um ponto sem de arco ferido é o mister. Tem uma composição boa de heróis, uma composição top de familiares. Então, galera, o teste foi esse. É... eu vou, vou mostrar aqui a batalha, galera, para vocês uhum. verem o dano rápido que esse é. Essa trap consegue dar no inimigo Mesmo sendo contra a infa, galera Vê o dano que o bem-vindo consegue dar Como cai a moral inimiga rápido, galera Ó, oh, as moral quase igual O bem-vindo despencou Ativou o Gro ele três vezes já, galera Mas já tá em 48% Olha só, galera como desce a moral inimiga rápido galera mano isso daqui mano isso daqui meu parceiro é uma apelação então galera mano se o cara não tiver aí é, os heróis música os aí e tudo mais mano vai mano vai bater de pantofinha mano eu acho que foi uma defesa excelente o mister deve ter uma porcentagem boa eu soltei, galera, porque eu bem vindo pediu para testar contra é, é, é, o Mister, Não falou nada contra nós, nós juntos, né? Que é assim que se fala. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do teste aí. Se gostou do teste, galera, já mete aquele likezão, aí. E é isso, galera. Tamo junto. Galera. Aqui no finalzinho do vídeo, deixando um recado aqui para vocês aí que gosta de ganhar alguma coisa, né? O que nunca ganhou ou você é muito sortudo e possa vir a ganhar. Galera, é o bem-vindo dono dessa conta aqui, na onde que eu fiz esse teste. é Valeu, Mister, valeu, bem-vindo pela confiança. Galera, o bem-vindo falou que se bater 300 likes, galera, dentro de um mês aí né, nesses vídeos então, ele vai estar tá sorteando gift card aí, galera. Ele vai me passar aí os gift card para estar tá sorteando para vocês. E eu pretendo fazer esse sorteio ao vivo, hein? Ao vivo em live aí para vocês aí. Então, galera, não é difícil, galera. Um vídeo pode ser 150 likes, outro vídeo 150. Galera, não é difícil, mano. Não é difícil. Então, o penúltimo vídeo já soltei ontem. Ontem, ontem não, desculpa, vamos falar, soltei dia 25 é, Esse aqui eu tô editando dia 26, provavelmente soltarei dia 27 Desculpa pela enrolada, mas é isso Então galera, não é difícil, 300 likes, mano, dois vídeos Não, não é uma meta alta, tem um mês pra fazer isso aí galera Então é isso aí galera, é só compartilhar e fica ligado, vai já pensou? tô ganhando um gift card aí de 50 conto, mano. Meu amigo, nos dias de hoje é muita coisa. Vai te fazer aí é, é comprar uns packzinho aí suave. Beleza, então é isso aí, galera. Compartilha e tamo junto. Fui.